Shot dessa vez em parceria com a Pain pra mais uma final Tá virando rotina maior da franquia no topo do território nacional Nossa filosofia é de vencedor se entramos na luta pra ser campeão Por isso nenhuma chegara nem perto de tentar igualar a nossa tradição Chegamos sem acreditarem Os palpites estavam do outro lado Mas eu prefiro que tu conte com a sorte Porque a Pengame Game prefere o trabalho Dentro do game mostramos serviço A PEN é a rainha dessa nova era Jogando com garra e com sua torcida Vibrando e tremendo em Ibirapuera Eu chamo seu reforço, pode gankar e gastar seu recurso. Que ele vai pra base com duas kills um no bolso. Esse top de fica é descomunal. Você ser solado e já virou normal. Jason invencível, que simpatível. Você pode tentar, mas não vai fazer igual. Uma fortaleza na linha de frente, seu pesadelo na linha de trás. Pode admitir, ele aluga sua mente. Se entramos pra guerra, não daremos paz. Guerreiro nato, muito esperado jogadas surreais só que aí o gigante com o sangue quente não é comparada com meros mortais carioca domina essa selva de uma forma incrível, sempre imprevisível podem tentar criar uma concorrência mas logo avisam que não estão no nível é o rei da jungle, rei do fresh Blood. com caca no time tudo é possível nosso x só você pode banir, se deixou o kong pode desistir se pegou a pop segura o martelo e assista a parada sua base cair É bom você deixar sua lane com o ar de falar Que o caca tava lá no bote, ele bruto no top e te mando pra base Chegando no Ibira com a JBL em cima do ombro, todo posturado Famoso tiquedo que chega na lane e se pisca o olho, você foi solado O charme do homem já foi calibrado, então não adianta, vem desesperado Que fora o baile dando outro play o inimigo já vai pra base derrotado Seu time tomou mid-gap pro Dinkas, <risos> isso já é natural Pula no circuito, tá de suem, pode bater que ele fica imortal Chamando a resposta ele bate no peito, pressão de playoff não te faz ele. Correndo do Jim quando tá na sua tela, pode responder se cê é medo ou respeito? É o TRI-GOD o dono da patilene Absoluto, ele sobressai em qualquer matchup, em qualquer situação. Tenha certeza, sua casa cai, cê não consegue trocar. Que ele vai te amassar, A trigonometria tá te estompando Cálculo perfeito, não dá pra escapar Ué. Esse tá sendo aplicado, talento igual esse, nunca se viu Posicionamento ricocheteando, não focou na fight, tomou penta kill É o carregador, melhor do Brasil, só que você não quer admitir E fica gritando quando tá jogando do bolso do trigo, não dá pra te ouvir Imagina lento não vai fugir, ele vai te buscar e vão te abater Jogando de queijo suporte de piolamento não vai ter o que você fazer Não te foca não, preste atenção, que se piscar, tu vai morrer, bastão um milissegundo. Pra ele enxergar a janela, Ednaut e de ancora você Melhor bot lane do nosso país, o Demest e o Trigo tem a sincronia Terceira final que estão jogando junto, se eu fosse você não soubesse Maria Olha que ironia, pois eu já sabia desacreditar Foi a causa da morte, começou o game, olha que novidade a bem conseguiu o flash Blood no pote yeah. Cheiro passando a visão, verdadeiro o maestro que tá no comando Mostrando estratégia, o passo a passo de como vamos executar o plano? O da família é essencial. Não tem igual concordo, sim. É quem na cabeça do time com resiliência, lutando do início ao fim. John Ray draftando, montando o esquema, fazendo da compra um perfeito sistema. Com campeões que talvez você não entenda, tudo calculado, tipo o teorema, dez passos à frente, roubando a cena. Posso responder se esse que é o dilema, se falta torcida não trema. Viego, pra gente nunca foi um problema. É o tri. Mas o time não joga sozinho. Nossa torcida é o sexto jogador. MVP de todo campeonato apoiando sempre na alegria ou na dor. Se a gente sola, a torcida grita, se somos solados, grita muito mais Ninguém parte de frente com os da B, com a HDT ou com os tradicionais No estúdio a galera tá reunida, fanfest da aula de recepção Então pode escutar o grito da torcida que sempre confiamos, confiamos na tradição, na tradição.